começar? Bem-vindo a mais um Twin Inside Show aqui com a gente, aquela entrevista que você pensou que nunca ia sair com ele O Gritem, o par do Eduardo, bem-vindo Gritem Obrigado, oi gente E aí, agora que já passou 10 dias sua eliminação, você já digeriu ela? Como que você está sentindo? Sobre já, isso? já passou 84 anos desde a minha eliminação já já deu tempo de digerir, de refletir, acho que umas cinco vezes, mas eu ainda fiquei, eu ainda tô muito chateado com tudo que passou, com toda a forma que que as coisas se desenrolaram desde a, desde o início do jogo até a, a parte que a gente foi traído e até a minha... Você pode a, a a a nomes, tá, dos, entrevista ficar assim, mais Bem suculenta, pode deixar você dar vários nomes nessa entrevista. <risos> E aí, eu fiquei bem chateado com a eliminação e com tudo que, que a maneira ocorreu e até com o que aconteceu depois, o que tem acontecido ainda. Eu acho que vocês estão vendo. Vocês estão curtindo a temporada? Claro que está. Claro tá. A temporada está maravilhosa. A gente tá, está perguntando dela. Ah, <risos> claro. Vocês são obrigados por o contrato a responder assim, né? <risos> Não, ela está legal. assim, vai. Vai ficar legal. Ok. <risos> Espero que fique mesmo. E como é que foi jogar com seu amor, lado a lado? Olha, olha foi muito bom. Foi, a, Acho que foi a melhor parte do jogo, porque... Uh, quando a gente foi convidado, eu, eu fiquei muito na expectativa de como que ia ser a gente jogando junto. E eu achava que a gente ia meio que se entender em alguns pontos, mas foi bem pelo contrário. Foi A gente realmente estava jogando junto, sabe, os dois. Quando ele estava no tempo livre dele, ele estava fazendo as coisas eu chegava em casa e dava as ideias e, e os papos. E, geralmente, quando eu tinha uma ideia e ia falar para ele, ele já estava fazendo aquilo. Então, a gente estava muito em sincronia, tanto na questão de confiança entre as duplas, quanto na procura de pistas, ou na forma que a gente realizava as provas. Acho que a gente, talvez do cast, a gente já era um dos casais mais unidos, assim. Uhum. É, e o papo de vocês? Vocês falavam só sobre o jogo? Ou, <risos> ou não? É eu acho que o jogo, acho que 90% do tempo era, era papo sobre o jogo, enquanto a gente tava. Ah, sim. Uhum. Não, não durou muito, na verdade, né? Mas eu acho que o, o VD consumiu bastante tempo de nós dois. Então, não durou ó, é que... que não durou muito foi eu, em Mumbai. Durou bastante, sim. É. No, é, dura bastante. Se for comparado, dura sim. E assim, a impressão que a gente teve de fora, olhando assim, foi que vocês foram um casal que o cast, não o cast, né, mas a sua tribo, pelo menos, meio que odiava, né? Porque deu ligeira impressão que houve sabotagem pra tirar os dois, tipo, back to back, e era assim, vamos é. acabar com esse casal e pronto, entendeu? O que aconteceu? Aí você sabe explicar mais ou menos? Não, eu não acho que tipo que o cast ou a nossa tribo tenha odiado a gente por algum motivo, até porque a gente não fez nada de errado com nenhum deles. Uh, o primeiro voto, que foi o voto da Gabi, foi um voto unânime, então, tipo, das 12 pessoas da tribo, 10 votaram para a dupla em questão, sabe? Então, eu não acho que a gente tenha tido uma jogada ruim ou que a gente tenha provocado, de alguma forma. Uh, e essa questão deles terem vindo em nós dois um atrás do outro e, e da maneira que foi, da maneira de sabotar, eu acho que foi realmente algum medo e medo real, né, de que a gente fosse flipar para outra tipo numa swap. E sendo que eles nem tinham certeza de uma swap, ou que a gente fosse realmente flipar, eu acho que poderia ter um, tido um controle de danos, ao invés deles se fecharem diretamente contra a gente e ter que sabotar uma prova para eliminar os dois. Então, acho que foi mais por medo do que por estratégia. Uhum. Entendi. Vocês, vocês são amigos do Edu Leal e do Adriano na vida real, né? Éramos Daí aconteceu isso e vocês ficaram chocados? Porque vocês já tinham ido, tipo de garantia que eles estavam com vocês? Sim, foi, foi sim uma ah, foi, foi uma traição, foi uma traição bem forte é, Porque quando, quando teve anúncio do cast e, e eles foram os últimos Uh, logo que eles foram anunciados, tipo, a gente foi direto para o chat, assim, a gente criou o nosso chat e foi Nossa, que alívio que vocês estão aqui, nossa, eu estava super contando que a gente pudesse jogar os quatro juntos uh, E foi assim, desde o anúncio do cast até o momento que eles resolveram se voltar contra a gente e, e era uma era uma coesão entre os quatro, sabe? Realmente a gente sentia muita confiança nos dois E eu acho que o Eduardo ficou mais chateado com, com eles do que eu mas realmente foi uma traição muito forte, uh, tanto que a gente interpretou daquela forma e a gente reagiu daquela forma porque realmente foi algo bem bem bem baixo que eles fizeram, assim não precisava ter sido daquela forma. Uhum. E como você enxerga isso assim, que vai ser a final desse vender se fosse comparar com a temporada de Survivor? Olha, eu, eu compararia não o gameplay, mas eu compararia a estrutura dessa dessa fusão agora eu compararia a Camboja porque você tem uma clara maioria e você tem uma clara minoria. E enquanto o Camboja é, tinha jogadas e tinha voting blocs e tinha uma estrutura em que as pessoas podiam se movimentar, uh, o VD Coreia infelizmente está sendo aquela maioria lá e aquela minoria embaixo, então tipo não tem uma interação entre esses dois grupos e por isso que a temporada está tão previsível e querendo ou não está chato de ver. Uhum. É verdade não. Tá bom Que bom, né? A gente tem agora algumas perguntas da plateia Vou... Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Fabrício Inácio Olha. Ele perguntou se você acha que realmente teve sabotagem para tirar Ou teve algo maior que o pessoal não sabe Não, realmente foi sobre uma sabotagem a, a minha sabotagem me deixou mais chateada. A sabotagem na qual eu fui eliminada, no caso porque o Adriano, durante todo aquele dia, ele vinha falando para mim assim: ah, não, a gente não vai sabotar, não, a tribo toda está empenhada em ganhar. Uh, isso que me deixou mais chateado naquele dia. Uh, eu esperava a sabotagem da, da, da prova do Duds, porque eles consideravam o, o Duds uma ameaça em questão de prova. Tanto é que ele ganhou a, individu a imunidade individual, e então eu esperava essa primeira. Porque, querendo ou não, um de nós três, ou o Duds ou, ou eu, ou o Cris, um de nós ia chegar na swap. Então, eles optaram por sabotar as duas para ter a garantia de tirar os dois mais perigosos. Que, no caso, foi o Duds por ser uma ameaça, e eu, porque eu tava fazendo bagunça, eu tava tentando criar um pouquinho de caos enquanto eu tava no jogo ainda. Eu fiquei chateado porque eu não achava que eles fossem sabotar, e porque eu acho antidesportivo, eu acho muito feio, foi de uma maneira bem feia, tanto que na... a a prova que, Eu poderia ter ganhado aquela prova sozinho com o Juan, se, se a gente tivesse se alinhado da maneira certa. Porque eu não acho que a Gajog estava empenhado em ganhar aquela prova também. Uh, só que o jeito que o pessoal tratou o Juan, que era um substituto na no chat, o jeito que eles estavam deixando ele no escuro, e o Juan ficou muito chateado da mesma forma que, que aconteceu aquilo. Foi uma maneira bem feia de tratar uma pessoa que estava substituindo alguém. Então, isso que me deixou bastante chateado, mas foi, foi uma sabotagem, tipo, pra tirar os dois, para eles se sentirem mais seguros na frente. Uhum. Entendi. E o Leonan também falou que sabotaram para salvar ele também, né? Um negócio é assim. É, uh -huh. isso eu não sabia, isso foi fui saber só depois, na, na entrevista do Leonan, e aí casou uma coisa com a outra, né? Então, eu acho, eu, pelo que eu fiquei sabendo, acho que, no, não sei se foi na prova do Dudes ou na minha, eles estavam ajudando a outra tribo a ganhar. Uhum, então, sabe? Isso. É tipo, ele, ah, foi a prova do Dudes, que Estava eu, Cris e Dudes fazendo a prova uh, sozinho, nós três. E aí, tipo, o pessoal da Salang, que, da, que é da aliança majoritária, estava ajudando a outra tribo a ganhar. Hum, polêmico. Eu Tem outra pergunta agora da Milene. Ela quer saber que nota você dá para o seu jogo de agora e que nota você dá para o seu jogo do TW. Olha só. Uh... Eu adorei a pergunta. Beijo, Milene. <risos> o meu jogo de Itália, nossa, eu dou nota, sei lá, 2,5. <risos> Itália foi, o TW foi eu, um cordeirinho, entrando numa cateia de lobos, assim, que eu tava, eu não entendia nada, não conhecia nada de jogo, e tava entrando, jogando com Ariel, com Julie, Juan, então grandes nomes dos jogos, eu não sabia que eles eram grandes nomes na época. Mas, então, eu fiz um jogo muito ruim, Tentei me movimentar no começo, mas acabou que o jogo foi curto e não deu muito certo. E já para a Coreia, eu acho que eu dou meu jogo, sei lá, um 6, porque eu, eu acho que eu poderia ter feito mais se tivesse conseguido me movimentar e ter tido as oportunidades corretas. Eu acho que eu joguei de uma maneira muito melhor que a Itália no, no começo, até onde me foi permitido. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade, eu teria conseguido fazer bem mais. E teria sido bem mais interessante do que está sendo agora. Uhum. Olhei no mesmo, né? E você jogaria de novo? Não. <risos> não, depois, depois de todo esse estresse. Tá ouvindo? Tô. Ah, tá. Depois de todo esse estresse, depois de toda essa repercussão que esse jogo causou, eu não, não tenho interesse, ao menos não agora. Nossa, então tá bom. Repulsou, gente. Tem mais uma não pergunta mais aqui grite, que grite, não vai participar. Tem mais uma pergunta do, do Pamplona, nosso querido Pamplona Ele Quem que não participa? Assim, ó se você acha que tem algum jogador ou jogadora que tá achando que tá controlando tudo, e mesmo que se chegar com um jogo bom na frente, mas com tal aspecto assim de tratar as pessoas, você acha que ele ganha voto ou ela ganha voto no final? Ou não? É, tem uma pessoa que ela, ela se considera um jogador muito melhor do que ela realmente é. E a nossa capivara, Samuel, ganhou o de capivara no último CT. O, ele... <risos> o Samuel, ele tem uma maneira de tratar as pessoas E uma maneira de conversar que Ele se passa muito por arrogante Então ele acha que ele tá ali E que acha que ele tá arrasando Mas realmente ele tá por trás Ou por fora das principais duplas Dessa aliança majoritária Talvez eu possa estar errado Mas é a impressão que eu tenho E é a maneira que eu vejo até onde eu joguei E o que eu vi depois E... Eu acho que, se vocês forem perceber, em cada CT, sempre tem um voto arrogantezinho. Eu não sei se é dele ou de qual pessoa que é, mas sempre tem um voto assim, tipo, ah, beijos, quero fora do jogo, espero seu voto na final. Então, eu acho que tem alguém nessa aliança que está contando muito que vai estar tá na final hum. e que vai levar um tombo muito grande antes de chegar lá. Hum. resposta é estou tô tô chocado. Okay. Tem mais pergunta, Não, <risos> a próxima. Então vamos lá, começar com o nosso julho dos colares, tá? Okay. Pode ser? Então, para quem que você dá o colar de... Vamos começar com a cadela, né? Vou colar mais o diodo, de né? A cadela da tribo. Cadela é o inútil, né? Uhum. Ou a chamaria... ou qualquer coisa, assim. É, eu não chamaria de inútil, mas eu chamaria de inexpressivo. Hum. Que é o Leonardo, Leonardo Silveira uhum. Tanto é que várias vezes as pessoas perguntam quem é Leonardo Daí as pessoas respondem é o boy do Iceland Então essa é a visão que a gente tem dele uhum. E que realmente eu não chamo de inútil, realmente eu acho inexpressivo Talvez ele faça alguma coisa por trás que a gente não veja Mas que caso ele chegue no final eu espero que ele defenda uhum. E de ameaça? Eu acho que tem uma pessoa que tá pela sombra e que é realmente uma ameaça, e é a Jaque. A Jaque é ameaça? Aham. Uhum. E vou dizer bem o porquê. Primeira pessoa que Primeiro, é... falou dela. Então, justamente por, por isso. É porque ninguém vê a Jaque como ameaça, que ela de fato é. Porque depois que a Gabi saiu, foi aí que realmente a gente viu a Jaque no jogo. Porque as duas estavam muito isoladas da tribo toda. E aí foi aí que a gente viu a Jaque se movimentar, tanto é que foi ela que foi atrás das duplas, eles vieram atrás da gente também, a Jaque e Mano Samuel. Ah, foi a Jaque que se movimentou para fechar o F7 da Salangue, que, que culminou na, na eliminação do Trucan e na, na subsequente Minha e do Dudz. Então eu acho que a Jaque tem muita facilidade de se movimentar. Ah, eu acho que quando ela ela tá na parede, quando ela vai encurralada é que ela consegue realmente se mostrar. Uh, na fusão ainda não aconteceu, mas eu acho que vai surgir um momento em que em que vai ser necessário ou em que as duplas realmente vão começar a se atacar pela vantagem, pela vantagem final e que a Jaque vai acabar se mostrando. E eu acho que ela tem um grande potencial para ir bem longe. Uhum. Foi a primeira, né? Foi citou a Jaque. Uhum. Uhum. E o colar de amigo? <risos> de amigo, de amigo? Não pode dar para o Cristiano, tá? A regra acabou de surgir aqui. Ah, uma regra que acabou de surgir? Sim, não pode? Bruno, não pode, eu preciso, não. Que? Que blind? Tem que pode escolher ser. aquelas pessoas que sobraram. meu colar de amigo vai pro Bernardo Leal, que ele participou de mais prova que muita gente que ainda está no cast. Verdade, verdade. Vai, fala, quem é o seu colar de amigo? Valeu, hein. Ah, já, já não valeu, Bernardo? Não que verdade, Bernardo, não. fala que não tá louco. Ah... <risos> uh, ah, então eu daria para pessoas que já saíram, que era a Mari e sei lá, eu vou Eu vou deixar um pouquinho do rancor para trás e eu vou, deixar, vou dar o colar de amigo para Adriano, porque hum, então... eu acho que apesar de todo o jogo, acho que depois que tudo passar a gente vai continuar amigo e a gente tinha alguns papos muito legais antes de antes do jogo e no começo do jogo. Então fica para ele porque dos, de todos era menos pior. E o colar de... Um colar, que nosso amigo comprou não acabou de surgir com essa ideia. Ah, assim, mais não. uma novidade, poxa. O colar de vaqueira. Quem é a vaqueira? Agora vale pra todo mundo, entendeu? Não é só a sua tribo. Ah, fan favorite, game changer. Quem é a vaqueira do jogo? O que seria vaqueira do jogo? Como assim A pessoa que fala que vai fazer algo, mas não vai fazer. Ele vai chegar na final, sim. Chegando, entendeu? Amanda. Amanda vaqueira do game, Amanda. A vaqueira do game, Amanda. Eu acho que, eu acho que tem gente contando eu que tá na final bem. já. Eu acho que tem gente do jogo contando Sim. que tá na final e eles esquecem que tem, uh, sei lá, quatro duplas remanescentes ainda e daqui a pouco vai começar a, a funilar o jogo e aí eles vão ter que se mexer, mas eu tô, acho que, gente, que tem gente que vai prometer e não vai fazer. Está uhum. acho. É. Tem mais alguma coisa para falar, Gritem? A gente já vai encerrar. Ah, ok. Tá longa essa entrevista? Não sei se tá longa. Eu espero gente... que tenha mais views que... Ah, tá ok, então. Espero que eu tenha mais views que a é da Rita. Se inscreva no canal a pedido do moderador Kevin Villanova. Do Kevin. Isso mesmo. <risos> Faça isso mesmo, gente. Eu, eu vou compartilhar minha entrevista com os meus amigos. Uh, eu quero agradecer só a oportunidade, a moderação e a todo mundo que veio me ajudar. Uh, nos últimos momentos, nos últimos suspiros do jogo Tinha muita gente uh, me dando apoio uh, No PVT E eu espero que essa temporada tome uns rumos bem legais E mais surpreendentes E acho que é isso Um beijo para quem torceu tá por mim <risos> Obrigado, última pergunta Qual é a sua buff que você está usando? É, tá aqui Dá para ver? Agora sim Ah, tá aqui uhum. É, maravilhosa Kelly Wentworth Uhum. <risos> tá bom, obrigado. Finaliza aí, obrigado isso. Obrigado você. Então, gente, se inscrevam aí no negócio aí embaixo. E se quiserem ver outra entrevista, vão no perfil dos participantes, na página do VD lá. Cada participante tem o seu ícone de entrevista. Se tá quiser rever alguma coisa, enfim. É isso. Se quiser Fica ver no a nossa Twitter, carinha. no Instagram. <risos> Tchau. Tá bom. Tchau. Tchau, beijo. Até a próxima.